Bem-vindos Aventureiros, vamos continuar aqui nossa aventura em Skyrim Agora nós vamos... a gente já explorou aqui a cidade de... esqueci o nome... Everstead, a gente viu também um episódio aí do túmulo da Lada Lamentação Quem não viu gente, foi um, um vídeo narrativo, ficou bem interessante, bem legal Gostei bastante da experiência, eu vou trazer mais para vocês nesse sentido, tá? Vou começar eles, eles vão me dar uma missãozinha. Ok, eu faço pra você. Pronto. Lá em cima a gente entrega. Deixa eu, deixa eu colocar a, a missão aqui. Lá em cima eu entrego. The way of the Voice. Oh, it, Vamos lá. Aqui, gente, o que que, que que rola aqui nessa nessa missão? Vocês têm que ficar esperto. É com urso que tem muito urso. Tem também os trolls. Aqui. Olha aí, ó, Vamos uh -huh. Vidente. Pronto. É. Tem uns trolls também que complicam um pouquinho essa subida aqui, tá? Tem que ficar bem esperto. Só ver aqui se tem alguma coisa melhor aqui pra eu colocar no meu personagem. Aqui vai ter um osso aqui dentro, nada demais, só vou matar ele pra. pra vocês verem, mas aí a gente já continua subindo as escadas Porque senão fica muito longo o um um vídeo Quero terminar Esse vídeo e aí? Ah, tá aqui em cima Oof, tá A mídia, cara, fica Ela atrapalha demais, tem hora Opa! <risos> muito massa. O problema deu eu, eu ainda vou dispensar a Lidia, tá gente? Porque não dá pra ficar andando com a Lidia não Ela atrapalha muito pra quem quer fazer personagem que é furtivo, cara, não rola É isso aqui, ó, tem, uma, tem um livro aqui que é importante vocês virem é de Quem usa armadura pesada ganha um nivelzinho aqui Beleza. Eu tô gravando um outro vídeo <coughs> Na verdade eu já gravei a gameplay E agora... Opa. aí agora eu tenho que gravar o vídeo narrado Que é sobre... Legal isso aqui Que é sobre aquele... Aquela da Edra, cara Poxa, viu, sanguíneo uma, uma noite para se lembrar Você toma umas cachaça lá com o cara E aí você aparece em outro canto, entendeu? Vocês lembram dessa, dessa missão Aí eu fiz, é, eu fiz, eu gravei a gameplay E agora eu vou, opa, essa cabra tá machucada, hein? Ou aqui Tô rolando Opa, que susto! Novão, hein? Custo. Aí é, eu gravei a gameplay e agora eu vou fazer o, o roteiro, né, gente? Vai ficar bacaninho igual vocês curtiram aquele primeiro episódio do fantasma, do falso fantasma de Skyrim. Eu super recomendo, cara. Não é porque é um vídeo do canal aqui, mas eu achei que ficou tão legal, cara. Ficou tão bem. Bem pensado, sabe? É um trabalho considerável, não vou mentir pra vocês Mas assim, ficou legal, gente Ficou legal, não vou mentir Vou levantar aqui um pouquinho Senão a gente vai demorar 200 anos pra chegar lá em cima Salvando aqui, gente, porque é muito perigoso Essas pessoas aqui que são tipo os peregrinos, né, gente? Que vão subir as escadas né Agradecer, fazer algum tipo de pedido Entendeu? que tem um louco Lembro, é um lobo das neves. É Espera salvar aqui, cara. Eu super recomendo vocês que vocês coloquem um fone de ouvido para ouvir. Os sons estão bem mais imersivos com o mod que eu coloquei. E lá então, como eu tô num, numa área que tem muito vento, vai como mata rápido, cara. Eu fiz um, eu joguei, porque eu tenho dois personagens aqui no Sky Eu tenho um, um fighter, né, tipo guerreiro, né, no Skyrim não tem isso, né, você escolhe o que você vai ser sem roto. Mas é tipo um fighter mesmo, né, opa, opa, opa. O bicho tá ficando cruel, hein, gente. Mas tava branco, cara, pois que coisa que... E aí, cara, eu passei com o Fighter aqui, nossa. Mano, passei aperto, tá? O, o, esse assassino aqui que tá ficando bem agressivo, cara. Bem agressivo. Tem algum barulho. Tem que ficar esperto também. Costuma ter uns Tigre dentro de Sabre aqui. Eu já dei de cara por uma vez, cara. homem oh, que medo que deu, filho. Outra. É. Me matou em dois tempos, cara. Quando eu não consigo fazer o ataque furtivo, acaba comigo. Acaba com o personagem. Não tem jeito, né, gente? O personagem foi feito pra matar escondido. um assassino. Um assassino, na verdade, né? Vamos pôr um pouquinho. Bora. Quero mudar a posição do das do... flechas, cara. Eu tenho mods que mudam a posição das aqui gente eu vou dar uma ediçãozinha aqui rapidinho pera aí vou olhar o um mote aí gente acho mais elegante assim do que do outro jeito eu prefiro assim engraçado quando você põe em terceira pessoa ele não rola consecutivamente não vamos lá daqui a pouco vai chegar um troll aqui é a esperto em cima. seu eu não me ela andar um pouco de perto. Depois faço uns, uns falamentos. Deixa eu ver se a Lidia ficou para trás. Aí deixa ela para trás. É o troll, tá aqui. Cara, quase certeza é aqui mesmo. Então lá em cima, lá e lá. Ó. Tá vendo? O um atalho daqui de longe. Errei Opa Sempre ele quer atirar uma flecha, você muda de lugar E o foda dos trolls, cara, é que você não pode demorar a matar ele não Apertou Porque ele recupera vida Observe, você vê a vida dele ali em cima, ó. Ele caiu no chão, perdeu um pouquinho. De... Enquanto ele não chega oh. Morreu não Toma Hã? Lindo demais Que que é isso Fala gente, agressivo né Arma mortal Quero ver cara, depois eu, eu... A minha ideia Gente, é daqui a pouco Opa, tô com muito peso Cara, eu não entendi meus itens não cara ah, meu pai, eu vou jogar esse aqui fora Ah, tá, vou jogar esse aqui fora Não preciso mais Que eu peguei uma melhor Que eu peguei sem querer, pronto Ué. Sei que vai ter mais bicho aqui Mas a gente tá bem próximo de chegar já Não tem mais não, na verdade Muito alto Cara, o foda não chega. Eu vem aqui para garantir, né? Mas aí, cara, ficar esperto aqui na, no lado direito, aqui costuma aparecer uns tigres dentro sabe? uns bichos cabuloso aqui. Aqui ó, ah não, uma pedra. Tem um, um troll aqui em cima, aqui, ó, uma pedra. Vai ter que costumar ter aquelas tipo uma hidra, né, de gelo. Nossa, aquele bicho aí é chato De você ficar matando, cara. Ó, oh, cara, teve uma vez que eu passei aperto pra matar aquele troll ali, cara. Nossa senhora, o bicho não morria nem a pau, mas não morria de jeito nenhum. E aí, tipo assim, eu tentava sair correndo um pouco para curar, ele curava também. <risos> Porque ele tem essa recuperação de vida automaticamente. A espécie dele é assim. Agora guardar o arco. Beleza, chegamos. A ideia, gente, é a gente completar essa missão aqui para essa gameplay ficar concluída. Depois também eu queria muito que vocês comentassem, gente, sobre um vídeo falando do Talos. O que, que vocês acham da ideia de eu trazer um vídeo falando sobre o Talos especificamente? Quem foi ele? Se ele é realmente é, um deus ou se ele é um assassino? Porque tem, tem muitas opiniões controversas em relação a ele, sabe? Aqui a gente põe o um item do cara lá, gente. É, vou pôr o item dele aqui. Ó. Deixa eu botar aqui. Vamos ver. Cumprimentos, pronto Já completa a missão Não vou mexer em nada ali não, porque eu acho sacanagem Deixa deixar aqui, agora Agora não vai aprender Mais um pedaço do shout Eu acho do aquele primeiro, grito que a gente Descobre, né A gente aprende agora, acho que o segundo Não sei se é ele completo Ou se é só o Só o segundo dragonborn o oh. Angeir Angeir sei lá Vou ver o que, que significa? Vamos testar sua voz Vamos, vamos Nossa, elite é Ah, em vocês, né? Foi mal, falei <risos> A Lidia gata é gata demais Agora tem que esperar recarregar ah, vou, vou jogar no 6. Calma, tá recarregando. Eu tá, o okay. ah, me diga, Dragonborn. que você veio? Por que você aqui? Ah, eu quero descobrir. Então orienta orienta que eu quero tentar descobrir o que, é que eu sou. Eu não sou o único Akatosh Cara, e outro vídeo legal, falar sobre o Akatosh também, acho que é da hora Poucas pessoas conhecem sobre o Akatosh Fazer mais dessas histórias, eu acho que seria muito da hora, entendeu? Ok Estou pronto. Então vamos, então vamos. Ele falou que eu tenho o innato. Os shouts innatos, né? De nascença, vamos dizer assim, né? Eu... Tem gente que aprende, né, gente? O estudo aprende. Então vamos. Quando você shout. É As your dragon de... OK, tá falando do, do, do níveis, né? The force. For I need in this. Tá as bom, já entendi. Ok Sendo poder pra mim. Ok a outra coisa que eu queria que vocês comentassem, gente, é o seguinte Vocês pref preferem... Espera aí, deixa eu ver o que que tá falando Ah, tá, os caras estão tá aparecendo De novo De novo posso dar só um básico ah tá ele quer que use vamos vamos com a boca aí e... legal cara eu nunca tinha jogado com mulher fica legal a voz cara muito legal Então, o que eu queria perguntar pra vocês é o seguinte, gente Se vocês preferem que eu apareça na câmera, câmera com, com aquele capuz Tipo desses caras aqui, né? Ou desse jeito que eu tô gravando já tá legal O que vocês preferem? De deixa no comentário aí, por favor, gente eu Acho que isso é muito importante pra mim Então vamos Nós vamos prender o outro a terceira palavra que a gente aprende. Vamos colocar o Skyrim, cara. Tem muita coisa que eu já perdi de, de, de aprendizado assim da, do jogo, cara. Muito, muito mesmo. Vamos lá. Era para aquela... tipo um teletransporte, né? Você não é um teletransporte, você dá uma corrida rapidona Não deixa de comentar o que eu pedi, gente, por favor Então vai Vendaval Good. Ok Hum. Ah, achei que tinha perdido o efeito dessa dessas coisinhas volta Vou ah, aqui o shout e o do vendaval vai ficar me empurrando aí, master Stand next to me, master Vou abrir the gate your whirlwind sprint okay and right it. all right a portão Heck? boa and you quick mastery of a new zoom um... is astonishing i'd heard the stories of the abilities of dragonborn but to see it for myself e agora, o que não mais? Qual que é Ah, sim. Tem que ir numa tumba lá pegar um ímpeto. Tá bom. Então, tranquilo, pode deixar. Vamos conversar um pouco aqui. No momento, a aparência de um dragão não é um acidente. Dos dragões. Okay. Oh, significa... O que é que a língua, a língua do dragão? Language is intrinsic to todo teoricamente. Em tempos times, quando mortal kind estava em great need, A goddess Kynareth nos us falar como os dragões Para most people, anos de treinamento são necessários learn even Exatamente, é o que eu falei com vocês Todo Mas mundo pode aprender É igual o, o lá, ele, ele aprendeu Ele, ele não nasceu com Dragonborn Ele não, não é um Dragonborn Five. Our leader, Potter, lives the the dragãozão lá vive lá em cima que a gente pensou depois e ele ele é um dos Greybirds também the of the voice, according to the of our founder birds, birds. É claro. To here, Mas ficou claro but in your case dragon Ok Beleza Vamos... Por que não falar tudo Quem era Jorgin, chamador do He was a great Red Mountain, the montanha vermelha, the army was annihilated, he spent many years pondering the meaning of that terrible defeat finally came to realize that the gods had punished the nos mm. arrogant anduse yeah, of the voice Is that so... He was the first to understand that the voice should be used solely for the glory and worship of the gods not the glory of menjurgen mm -hmm. wind collar's mastery of the voice eventually overcame all opposition and the way of the voice was more ah, sim, ó, oh, interessante isso aqui, hein, cara O Jürgen, chamador do vento O caminho da voz nasceu porque ele... Porque a galera aprendia a parada e usava para o próprio... Bem dela, né, bem da pessoa, não do... do... Um bem maior a diferença é grande Com as ações do exterior tá? Legal Interessante, cara Olha, ele dá muito vídeo legal cara, sobre, sobre esses assuntos Mas eu não sou o seguidor Vamos ver aqui Dragonborn uma The dragon blood itself is a é, gift ele é um, é diferenciado, And né? Except one gift, how can we deny the other? As dragonborn, you have received the ability to shout directly from Akatosh. Akatosh. We therefore seek to guide you on the proper use of your gift, which transcends the restrictions which bind other mortals. Sim. É, é uma escolha que você tem que fazer, né, cara? A verdade é isso. Ok, o Patronax, a gente só pode só posso encontrar ele depois. Ele tá lá em cima lá, ó. tá vendo aqui ali? Dá dano se você tentar passar. Então vamos fazer o seguinte. Vou dar uma olhada aqui. Aonde que é o próximo passo? Aqui, ó. Perto de mortal. Ah, eu já tava querendo até ir ali, não. Acho que é Downstar é. é, o negócio vai ter que ser eu voltar aqui nos Estados do White Run E depois é, viajar pra lá hum, não tem muito segredo não Mas é isso né gente, eu não vou prosseguir mais Vou parar por aqui para não ficar uma gameplay chata pra vocês, tá? É, não deixem de comentar aqueles pedidos que eu fiz para vocês, gente. Por favor, ideias de vídeo, o que, que vocês querem ver, questões da câmera e tudo mais. Tá? É, obrigado por vocês assistirem até o final. Tá? Um grande abraço para todos aí. Vejo vocês logo logo no próximo vídeo. Tchau, pessoal!